Oi gurias, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os meus produtos acabados até agora. Como eu sabia, eu tava me planejando pra voltar aqui pro canal, eu já fui guardando alguns tubinhos de produtos terminados pra gente poder conversar sobre eles. Eu planejo manter esse quadro fixo aqui, então comenta aqui embaixo o que, que tu acha. Então, pra começar, o meu primeiro produto terminado é um creme hidratante, é o meu hidratante favorito da vida. Se eu tivesse que escolher um cheirinho pra usar sempre, eu usaria só esse, que é o de ameixa da Nativa Spa, do Boticário. O meu tá, assim, tipo, na última rebinha aqui, aqui no fim, mas pra eu tirar eu vou precisar cortar a embalagem. Então eu tava esperando gravar esse vídeo pra eu poder cortar, senão eu não ia conseguir guardar pra mostrar pra vocês. Eu amo esse creme em específico do Boticário. Essa linha do Nativa Spa, ela é enriquecida com óleo de quinoa, ela devolve o colágeno para a pele e mantém a elasticidade. Vou ser bem sincera com vocês, o preço, eu só pago o preço desse hidratante porque eu amo esse cheiro. Porque senão eu compraria qualquer outro no supermercado que faria uma... que daria um resultado igual. Ele não tem, assim, uma proposta de ser um super hidratante. Ele não vai salvar a tua pele no inverno, mas no verão ele mantém a pele bonita, hidratada, não fica aquela pele esbranquiçada. Só que, claro, ele é só um hidratante comum, ele não tem nenhum grande apelo. Outro fator que eu gosto bastante nele é a textura. Ela parece um, um moussezinho e ela absorve muito bem na pele. Então, tu passa, dá uma estregadinha ali, faz uma massagenzinha, e pronto, ela já sumiu, já absorveu e só fica aquela sensação gostosa na pele e um cheirinho sensacional. O cheiro pega em absolutamente tudo que tu usar. Se tu botar uma calça vai ficar com um cheirinho, se tu dormir vai ficar com um cheirinho na cama. E eu amo isso, eu amo voltar pra cama e sentir o cheirinho do creme que eu usei, sabe? Principalmente porque esse é meu cheiro favorito. Outro produto acabado e que me dói o coração... É o meu perfume. Eu ganhei ele de presente de aniversário da minha amiga, dos meus amigos. E ele acabou, eu usei tanto que ele acabou. Ele é dessa linha Kiss Me, do The E ele vem junto com um creme. O creme eu ainda não acabei, eu ainda não usei. Mas o perfume pro verão é muito gostoso. O meu é rosa marcante. Ele tem vários cheirinhos desse, dessa mesma embalagem. Então quem gosta de colar... <risos> Então quem gosta de colecionar perfume vai amar, porque eles são assim todos bonitinhos pra deixar na mesa. E o cheirinho dele é muito, muito gostoso. Ele tem um cheirinho mais cítrico, mas uh, não tão doce, sabe? Eu não gosto muito de perfume doce. E aí eu achei ele perfeito, muito bom pro verão. Mas acabou, em breve vou comprar outro. E ele é muito bom, muito bom mesmo. Um produto que inclusive terminou hoje, logo quando eu acordei, foi o meu demaquilante. Eu tinha pego esse aqui numa campanha do Boticário de brindezinhos. E assim, ele é um demaquilante bifásico absolutamente normal. Qualquer demaquilante bifásico que tu comprar vai fazer o mesmo efeito que esse aqui. Ele diz que hidrata a pele através de vitaminas, Vou te falar que eu não usei ele dessa forma, que eu não conseguia usar ele no rosto inteiro. Como ele é bifásico, ele deixa aquela textura meio melada na pele que eu não gosto. A minha pele já é oleosa, então eu não consigo usar ele e simplesmente sair. Eu preciso usar ele, lavar com sabonete pra daí sim conseguir viver. E isso me dá um pouco de preguiça. Eu sou uma pessoa muito mais da água mistelar, que eu passo água mistelar, ela seca e vida que segue. E aí os demaquilantes bifásicos me deixam um pouco com preguiça, mas era o que a gente tinha. E eu usei ele até o finalzinho, ele está completamente vazio. Esse tipo pinguinho que tem aqui dentro não sai mais por causa do bico dosador. Ele tem um biquinho dosador em cima. E ele é muito, muito bom pra tirar rímel à prova d'água. Mas como eu tenho esse probleminha com a textura oleosa... E me irritava um pouco. Então, assim, se tu não tem problema com textura oleosa, tu é uma pessoa que não se importa muito com isso, gosta de ter que usar um, um, um shampoo, e é uma pessoa que gosta de ter que lavar o rosto depois, eu super indico, ele funciona super bem. Sempre que tiver campanhas de brindes do Boticário, de qualquer outra, outra marca, eu vou deixar lá no Instagram pra vocês poderem... Pegar também pra gente testar juntos. Então me sigam lá pra vocês saberem sempre em tempo real das coisas que eu tô postando. E aí, falando de demaquilante, o meu terminado de rímel. Eu sou uma pessoa que uso rímel todos os dias e eu amo usar rímel, eu me sinto pelada sem rímel. E aí eu terminei mais um. Esse aqui é o Bomb da Bella hoje A Bella hoje vende na Renaudet. E ele é um, um, uma máscara de volume, ela tem um aplicador enorme, mas o meu meu tá imundo, mas é um aplicador gigantesco, que deixa os cílios num efeito boneca muito lindo e natural na medida do possível, mas que não é um rímel que não vai pesando ao longo do dia, os cílios não vai caindo, ele fica no lugar de uma forma muito confortável. Então assim, eu usava e não, era, não é um rímel que empelota os cílios a ponto de fazer eles ficarem pesados e tu ficar sentindo quando pisca. Ele deixa os cílios bem volumoso, bem grande, bem boneca, mas fica bem limpinho. Tu vê que o cílios está bem, bem retinho, bem bonitinho, sabe? Então eu achei ele sensacional. Ele não é a prova d'água, então dá pra tirar com uma água morna no banho. E ele sai todinho, ele fica limpinho, é muito legal, muito bom. E eu usaria de novo, mas é que sim eu gosto de ficar trocando e testando novos. Mas esse aqui, pra quem quer um cílio de boneca, é super bom. E eu acho que ele não é muito caro, não. Um produtinho mais caro, que me fez chorar quando terminou, é a minha amostrinha do Premier Cru da Kodaly. Eu ganhei num evento há mil anos atrás. Eu fiz vlog desse evento, tá aqui no card pra vocês verem. E eu fiquei guardando esse tempo todo pra um momento especial. Até o dia que eu decidi que o meu momento especial sou eu quem decido quando é. Então eu peguei e comecei a usar ele. Eu tava numa fase bem estressante, bem cansada, no final do ano passado. E aí eu comecei a usar ele todos os dias. Assim, ele é um produto que eu não sei explicar o que acontece. Porque tu usa... Eu botava uma gotinha embaixo de cada olho e fazia uma massagenzinha rápida, assim, tipo, um minutinho, sabe? E ele ficava muito, muito, muito gostoso na pele. Dava uma sensação de, de olhos descansados, sabe? Eu gostava de passar no fim do dia ou de manhã bem cedo, ó, que eu acordava e eu ia ficar em casa, porque daí eu não passava o protetor solar em cima dele. E aí eu ia fazer massagenzinha ficava ali, tipo... Hum, recém acordada, linda, maravilhosa, sem boletos para pagar, entendeu? Ele é maravilhoso, mas o que me deixa triste é que ele é um produto muito caro. Eu não sei quando eu vou ter coragem e nem possibilidade de investir num produto desses, mas se tu tem essa possibilidade, eu super indico que tu compre. Se tu precisa de um creme para os olhos e tem a vontade de investir num produto caro, ele é maravilhoso, sensacional. Cumpre tudo o que promete, e, nossa, amo, sou, sabe? E o último produto terminado deste vídeo é o Patrulha, o Patrulha do Frizz da Boticário Match. É um creme de hidratação para o cabelo que promete blindar o cabelo contra a umidade por até dois dias. Eu não fico sem lavar meu cabelo dois dias, quase nunca porque meu cabelo é oleoso, então eu não tenho como dizer pra vocês se ele realmente blinda por dois dias, mas quando eu usava eu sentia que meu cabelo durante uns 3, 4 dias ficava um pouco mais alinhado, vocês podem ver que eu tenho muito, muito, muito fiozinho novo de cabelo nascendo, que eu tenho muito frizz e aí quando eu usava ele eu sentia meu cabelo um pouco menor, porque saía todos esses extras que ficam do lado, então ele ficava um pouco mais reduzido, um pouco mais alinhado. O único problema, o único ponto que, que não foi tanto eu quem senti, mas pessoas com quem eu conversei, as minhas amigas me falaram, é que os produtos do, do Boticário de cabelo, num geral, tem um perfume um pouco mais forte, eles têm um perfume que lembra perfume masculino. Então, se tu lava teu cabelo de manhã e usa ele, quando tu for passar perfume, tu vai começar a sentir o cheiro misturado. Ele dá um pouquinho de conflito entre as fragrâncias. O que, que eu faço? Por que, que eu não me incomodo com isso? Porque eu lavo meu cabelo no fim do dia. Então, quando eu chego em casa, eu tomo banho, lavo o cabelo, eu não vou passar perfume. Eu só vou provavelmente passar creme hidratante e dormir. Então não vai, quando eu acordo no dia seguinte, que é quando eu vou realmente passar um perfume, aquele cheiro forte do creme já saiu. Então, o que, que eu indico? Se tu, é, se tu é uma pessoa que gosta de usar perfumes marcantes e tu acha que vai te incomodar com o cheiro do, do uhum. creme do cabelo, lava antes de dormir que quando tu acordar o cabelo já vai ter evaporado aquele perfume todo. Se tu não te incomoda e tu não usa perfume durante o dia, não vai aplicar um outro perfume, esse aqui tem um cheiro realmente bem gostoso e bem marcante. Se tu ficar um dia inteiro com o cabelo recém lavado, tu vai sentir bastante o perfume dele, porque ele é realmente bem marcante. E foram esses meus acabadinhos desse mês, se tu tiver alguma dúvida sobre algum dos produtos que eu mostrei, comenta aqui embaixo que eu volto a te responder. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!